RJ no ar de hoje fica por aqui, às 10 para meio-dia a gente tem Balanço Geral com meu amigo Gustavo Marques e às 6 horas da tarde o Cidade Alerta Rio com Tiago Américo. Eu te vejo amanhã aqui, depois do Balanço Geral às 7h28. Fique com Deus, boa quarta-feira, tchau!